Olá meus amigos tudo bom? Hoje eu vou mostrar para vocês um cartão pré pago na função cartão de crédito. Não sei se vocês conhecem essa essa bandeira é o acesso, né? acesso Card. É um cartão da bandeira Mastercard que ele é um cartão de função pré pago porém ele é um cartão de crédito. Então se você não, tem, não, não possui cartão de crédito ou não possui uma conta bancária esse tipo de cartão pré-pago é uma grande opção para você poder é, adquirir um cartão de crédito sem muita burocracia. Ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Quais são as vantagens desse cartão? Uma das grandes vantagens é o controle dos seus gastos. E a desvantagem é, porque ele, por ele ser um cartão pré-pago, o limite dele é restrito ao saldo do seu cartão. Então, se você tiver, por exemplo, R$ 100 reais de saldo no cartão, o limite do seu cartão é R$ 100. Reais. Ele é baseado no, no saldo que tem inserido, que você fez o, o, a carga nele. Bom, essa carga nele é feita de várias formas. Você pode fazer no boleto ou também no, com depósito. Mas eu vou mostrar para vocês aqui algumas funcionalidades desse cartão, tá? Para se cadastrar é muito simples. Você entra aqui nesse site, acessocard.com.br. Aqui tem, você vai dizer alguma, ele vai estar te oferecendo algumas informações do cartão, né? Algumas dicas, tal. E aqui, você só você vir aqui, ó, entrar. Eu já sou cadastrado, tá mas se você não for cadastrado, você clica aqui em comprar agora um cartão e, e cria sua conta. Eu como já sou cadastrado, já tenho minha senha, meu login, eu vou clicar aqui e vou acessar. Bom, depois que você entrar no, na tua, no teu painel do cartão acesso, vai aparecer esse painel aqui. Ó. Esse aqui é o painel geral de controle do seu cartão. Aqui você consegue visualizar o seu saldo, visualizar extrato. Fazer cargas, né, recarregar ele, tanto via boleto quanto via depósito, transferência, né? Gerenciar sua conta, bloquear o cartão, caso ele seja roubado ou você perca ele, você pode bloquear também. Transferir saldo, se você tiver algum outro, algum outro cartão é, acesso e quiser transferir o saldo de um cartão para o outro, você pode fazer isso também. Então, esse painel aqui, você vai controlar todas as suas, as suas transações feitas no cartão para carregar você vem aqui nesse botãozinho rosa né clica nele e aqui você coloca o valor da sua carga tá você pode botar um valor qualquer tá só que é para por mês no máximo né cargas por mês você pode fazer até 5 mil reais de carga por mês porém por depósito você pode fazer no máximo mil então, durante um mês, o limite máximo seria 5 depósitos de R$ reais no máximo. Aqui, ó para cargas acima de R$ 500,00, são isentas de tarifa. Então, vamos supor, se você depositar aqui R$ 100,00, ele vai te cobrar uma tarifa de R$ 2,50 por depósito. Agora, se você fizer um, um, um depósito a partir de R$ 500,00, a tarifa é isenta. Vou botar aqui, por exemplo, tá só para o esquema, R$ 100,00 e clica no... Para validar a sua segurança, carregar cartão pronto. Aqui ó, ele vai te pedir a opção para gerar um boleto. Ele pode enviar o boleto para o seu e-mail ou para o seu SMS. Se você pagar por boleto, ou então você, se você tiver alguma conta no Banco Itaú, no banco Bradesco ou no Banco do Brasil, você pode selecionar para ele fazer o débito direto na sua conta. E aqui a tarifa que eu te falei, né? Tarifa de carga 2,50. Isso porque eu botei 100 reais. Se eu botasse um valor acima de 500 reais, a tarifa seria isenta, tá bom? Então para carregar é muito fácil. Aqui você vem também a transferir. Se você tiver outros cartões, pode transferir os saldos entre seus cartões, tá? É, serviços tem serviço de carga de celular. Se você tem um celular pré-pago também, você pode carregar o seu celular por aqui mesmo, tá? Pagamento de contas, contas bancárias, contas via boleto, você pode pagar também com o saldo do seu cartão, tá ok? E benefícios, benefícios do, por o cartão ser o um cartão da bandeira Mastercard, existe aquele plano Mastercard sobre, Surpreenda, é um plano de vantagens, de fidelidade da, da Mastercard, então você, mesmo sendo um cartão pré-pago, você tem direito a esses benefícios do, do plano Mastercard Surpreenda, Ok? Então é isso aqui, é bem simples, é só você entrar, se cadastrar, tá ok? Você preenche os seus dados, na primeira vez que você ativar o cartão, você preenche os seus dados, coloca o seu nome, é, seu endereço, tudo direitinho, e feito isso você adquire o cartão. Como você vai comprar o cartão pela primeira vez? Você clica aqui, ó, comprar cartão. Aí aqui você vai escolher o tipo de cartão que você quer, tá? Tem o acesso chip, que é o interno, todos eles são internacionais, tá? É, o valor dele é R$14,90 por cada cartão. Mas se você carregar a partir de 100 reais, você, já pode, você já pode comprar o cartão já carregado com 100 reais. Se você quiser comprar já com, com crédito de 100 reais, o cartão sai gratuito para você. Tá bom? Então está esse grátis aqui. Só se você fizer uma carga é, por 100 reais ou mais. Tá? Se você fizer uma carga menos de 100 reais, você vai pagar o valor da sua carga mais a taxa do cartão, que é R$14,90. Tá? Então tem esses tipos aqui de cartões para você escolher você escolhe um deles tá clica aqui você vai escolher o valor da sua carga né se for carregar 100 reais ou carregar um outro valor ou caso não queira carregar você vai clicar aqui ó se você não quiser carregar é 1490 se você quiser carregar um outro valor você coloca aqui o valor que você quer e se quiser carregar os 100 reais o cartão sai gratuito né então só sai o valor da carga você clica em comprar cartão e pronto, em um prazo máximo de 15 dias, você recebe o seu cartão de crédito na sua residência. Existem também pontos de vendas Dá acesso. Você pode comprar nas lojas americanas, no Extra. Tem vários pontos de vendas físicos que na sua cidade você pode também encontrar esse tipo de cartão. Tá bom? Você pode comprar aqui pelo site ou em pontos de venda credenciados. Okay? Espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Tá? Dê o seu like também que ajuda muito a gente, e em breve eu postarei novos vídeos, e comente também se você gostou, se você não gostou desse, desse cartão, e qual cartão de crédito pré-pago que você utiliza, para a gente poder também fazer aqui um comparativo entre os cartões de crédito pré-pago que existem no mercado. Um grande abraço, sucesso a todos e até mais!